muito bem-vindo meu nome é Márcio Guimarães eu sou corretor de imóvel sou investidor e especialista em ajudar você a ser aprovado no financiamento a comprar o seu imóvel a escolher o seu imóvel e ajudar você a blindar o seu patrimônio na compra do imóvel você vai encontrar vários vídeos aqui falando sobre banco sobre taxas de juros sobre financiamento parcela quitação sobre distrato, sobre imóvel sobre exatamente vida financeira sobre organização financeira para te ajudar a no futuro comprar o seu imóvel se você caiu aqui de paraquedas fique muito à vontade você vai encontrar na aba vídeos aqui muitos assuntos inerentes às dúvidas que você precisa mas claro se você quiser falar comigo quiser contratar a minha consultoria para validar o seu patrimônio antes de investir na compra do imóvel o link está aqui do lado ou aqui embaixo em algum lugar nesse vídeo para que eu possa te ajudar entre lá no meu Instagram, posto muitas coisas e muitas dicas também sobre a vida do mercado imobiliário, muitas coisas do mercado financeiro, que com certeza lá você também tem um contato direto comigo. Fique à vontade e espero, de certa forma, ajudá-lo aqui gratuitamente com os conteúdos que eu criei e ainda vou criar para você.